Cadillacs, Cadillacs and Dinosaurs! Dinosauros. E saudação internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Bliterando Jogos! Essa já é a quarta parte, se você perdeu os vídeos anteriores, é só conferir a playlist correspondente que vai estar aqui no carro. Garagem do Jack. O Jack achou que era só colocar o nome dele na parede que já era dele. Toma pedrada! Garagem Opa, pizza Esse jogo é cheio de comida Ei, vocês, o que estão fazendo aqui? Caiam fora Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos ah, Cuidado com as motos Quebre a cara deles TNT Obliterar Obliterar Vai, vai, vai, vai, vai, vai E aí, tá curtindo o vídeo? Quer mais vídeo como esse? Então já sabe Não esqueça do like, hein Toma M16 essa arma é muito rara de dropar. Obliterar! Não esqueça que seu feedback é muito importante. Lembre-se que eu leio todos os comentários. E... Toma! Se quiser participar de um vídeo é muito fácil, é só entrar em contrato pelo Discord. O link vai estar tá aqui na descrição do vídeo e também fixado aqui no primeiro comentário. Reload! Chumbo grosso deles! Isso! Eu tô na minha garagem Estou aqui para botar um fim na sua aventura Pra cima deles uh! Toma Dá pra desviar do golpe dele Passando por cima E se ele solta um bumerangue Basta correr pra trás dele E... Toma! E é isso aí, beleza? Então é isso, muito obrigado por ter até aqui. Conto com sua presença no próximo vídeo e até a próxima.